Estamos de volta, gente, para continuar falando, né, eu falei que a gente ia voltar a falar sobre os impactos dos protestos que aconteceram em Brasília aqui na nossa região, porque centrais sindicais, sindicatos, partidos políticos e movimentos sociais fizeram ontem um protesto pelas ruas de São José dos Campos, contra os atos de vandalismo praticados nos prédios dos Três Poderes em Brasília no fim de semana. Centenas de pessoas saíram da sede do Sindicato dos Metalúrgicos e seguiram até as principais ruas do centro. O movimento durou cerca de uma hora.